Cavalheiros, estamos de volta no Jogando na kikikai no Kurumanto. E eu pausei da parte errada, cara. Era pra ter dividido o vídeo em dois, né? Mas era pra ter dividido da metade. Vocês estão tá entendendo? Aqui, aqui é um pouquinho a mais da metade do jogo. Aqui a parte falha era pra ter cortado na terceira. E, rapaz, o negócio fica difícil a partir de agora. O negócio já não é... pouco que se cheire. Tá vendo? Até o demônio estão aí preso, cara. O pneu já é uma liberdade, vai cantar o um negócio agora. Hein? Pode nem chegar perto de nada, tudo, tudo se explode. Os caras vão na facada agora. Esse cara parece o, o rico Theo de Dragon Ball aquele que joga barril. Chifrinha a barba, hein. Essa lanterninha não me dá, não me dá sossego, velho. Ele fica só lançando isso aí. Você pode apagar ele por um pouquinho, mas ele volta no, no, no hardware, ele volta voando. Não dá tempo nem de apagar direito, ele já volta lá. Eu acho engraçado o fantasma preso atrás de grado, cara. Além de ter o tamanho pra passar, ele é um fantasma, cara. Que tipo de barreira mágica tem aí, é só pra representar que ele tá trancado, porque eu não tenho condição. Se eu tivesse uma gaiola daquela ali, beleza. Olha o bichinho da gaiola. Tá <risos> ser engraçado mesmo, rapaz, pau fantasminha tá atrás do né, das gradas eu... A piada é justamente essa. Eu tô tá prestando uma atenção no jogo, cara, cara tá prestando atenção em fantasma. Tem um fantasma atrás na gaiola também. Tá vindo? Não. <risos> Não, <risos> Não tomei, cara. Tá assim. Fantasma tirou a minha concentração, canalha. Não é mais nem inimigo. Ele está me atrapalhando. esse bicho ali que parece um com o É chato de matar aqui. Ele é duro, ele não é chato. Achei que tinha diferença, tipo, o azul não dava facada. O azul só vinha pra perto. De repente tem outra dificuldade, né? Eu não estou lembrado direito. Achei os dois anos pra cada e eu acho achando esquisito. Aí, de repente o azul é até mais forte, a faca dele é bem mais rápida, né? Vou pegar com o upgrade completo, dá pra matar esse cara daqui. Infelizmente eu vacilei olhando pro fantasma. Mas que é massa é aqui? É bem feito, rapaz. É não é Que coisa que merecia vender um zilhão de cópias. Jogo é bem feito, música bem feita, gameplay massa, história é da hora. Ixi, agora eu não lasquei, agora não lasquei. Sai! Não, mas eu era, ou era isso ou era eu morrer, hein, que a bagaceira aí era grande. Vou tentar colher aqui, aqui, velho. Eu já tô com um HPX Agora tá, aqui eu vou só pegar inchado outra tá vez. Não! Eu não agora. A mãozinha aí do da família Abens. Certeza que não é demônio. Certeza que é, na verdade. Tá bem mais chato que o normal Olha lá, tá vendo? Ele tá transformando as fantasinhas A máquina aí de... rua Se eu sorte de ficar aquele tempo todo indo no lugar de ir pra lá, cara... Nunca, nunca peguei o padrão disso, pra mim que é aleatório. Tá vendo? Era pra ter acabado. Droga. Lá se foi upgrade. A força do talismã aqui eu o Diego. Tô chamando de upgrade porque ele não... É, pô, rapaz, essa fábrica de bola de metal. Eu fico olhando só pra uma linha e quando uma desocupa eu não, não presto atenção. Tipo, eu tava olhando pra essa. Essa aqui ficou livre. O emprego é desses caras aí, viu? Fica aqui pra cima. Viu? Ah, cara, olha a oportunidade que eu tive. cheguei mas não tá vendo como é aleatório, cara? Nunca vi isso acontecer. Esse tempo é 100. Acertei na sorte Eu lembrava disso aqui, é claro Mas eu gosto de vir na frente Opa! é pode ter pego um cachorro lá do outro lado, cara Essa, essa parte é bom também, vai ter isso aqui. Vai, cachorro! Uma fase toda, miserável Tem uma porta ali pra cima que é tão difícil, cara Ah, ele vai acabar aqui Vai me deixar bem na frente dela Nossa, foda, Passar na bomba ou não passar ou na paciência é o seguinte Vai ter dor daquele bicho ali? Já é ter dor? Ah, ainda vai ter, né? matar esse cara devagarinho, vai ter dor desse bicho aí, do jeito que ele atira, <risos> Olha lá, eu só consigo matar esse bicho bem devagarzinho, ou com uma bomba se eu tiver na pressa. Se eu passar rápido, eu só tomo um, hein? Como é que eu faço? Eu vou tomar uma porrada dele. Isso aqui nunca dá certo, Creo que meus planos nunca dão certo. meio duas. É, passou, hein Começando a pensar fora da caixa Vai é tomar uma porrada O cara quer sair por aí sem tomar dano hein? Quando o Tano no final da fase é o que importa E cá estamos É ele O maldito E a morte, agora tem o Drácula também, olha lá O Drácula trabalhando para o manto negro E a morte trabalhando para o Drácula Que chata aí, cara Deixa eu me concentrar aqui Pelou, hein, cara? Eu vou ter que ficar nesse lugar ali, porque é o que ele mais faz brilhar, menos faz brilhar o chão. Dessa vez, ele apelou Mandar uma bomba nesse miserável. Pra ele vir aqui pra ficar aqui. Homem, Eu ainda errei. Vai matar isso? Foi ligeiro, foi ligeiro. Vai embora. Vai embora! Vai! Vai pra casa Como é que tá doido? Uh, Mateu o Draco! Eu matei a morra! Cena... Vai, vai me dizer que essa cena não é engraçada, cara. Os caras libertando o Fantasminha. Temos a chave, Fantasminha. porque você não atravessou a parede você já tá morto? Ah, é. Aquele outro vai lembrando agora o, da... o que tá trancado ainda. Eu não preciso mais da chave, não. Sai daí, miséria. Ele viu os amiguinhos dele sendo presos e ele... ele foi junto só por camaradagem. Aí esqueceu que podia sair. Última fase. Ah, eita, vê esse corredor agora. Ah! Pesadelo, tem Nem inimigo era o.. Eu tenho medo, é só certo, Eu me concentro. Essa parte é muito chato. Eu vou falar. Vou tentar falar um pouca besteira porque o negócio aqui é complicado. Véio. Devagarinho aqui. Essa música, cara. Ah! é muito foda, cara. Um dos meus jogos leto na burra. Um das minhas franquias jogo Sim, deixa eu, deixa eu contar dessa parte aqui. Esse, isso aqui que a gente tá vendo agora. Esse, esse, esse negócio, ele é censurado na versão americana. Tá vendo como ele é massa aqui, cara? O um negócio de três olhos aí. Um, um encantamento satânico, um demônio. Lá no, na versão americana, ele é um, um, um calvo. É um bicho careca. É um negócio que não é tão ameaçador. E acho que não tem esse negócio aqui, né? Muito da hora, muito da hora mesmo. Qualquer vacilo aqui, a gente tem que resetar o jogo todo de novo, sem brincadeira. Vamos apressar também coisa, hein? Acabar morrendo. Pra eu tava com uma bomba a mais, o que que aconteceu? A conta deu errado. Eu com três, cara. Eu acho que não vou me dar uma bomba ainda, sério? Eu acho que a última bomba foi essa. Essa linha já é babaca, vem duas ali. Você pode falar não, cara, que esqueço que vem. Só aqueles caras que não conseguem andar e mascar chicleta ao mesmo tempo quando o cara foca, rapaz O cara amassa é no O cara tá louco Reflexo Reflexo Reflexo Ah Tá achando o que? É o botão essa altura do campeonato Eita, velho não, não, não, não. Certo, pra trás, pra trás, pra trás, pra cá. A câmera ajusta, porra. Ajusta, ajusta, ajusta. Eu a vantagem da aranha. nem com vontade de tá me vendo. Se eu estava tá vendo ela, eu ia me lascar. Eu tenho que botar a câmera mais para trás. Droga, droga, droga. uns quatro bichos, e dois chá, não se preocupar não bora lá, eu outro pra mim aqui, beleza, então um chefe que eu vou matar na apelação aqui, porque eu não vou poder usar a bomba Não, não morra não. O chefe tá na outra porta. Otário. Não, cara, também tomei... Agora já era. Chegava no outro chefe soltando. Ah, beleza, tá com o suficiente. Otário. Morro! cara descer a escada de cara não né? ia ser muito legal né? Vamos lá, manto negro. Sora chegou, seu emissário do satanás! Não! Satanás, aqui não! A casa do Senhor não existe, satanás! Xô, satanás! Tem que ficar no jeito, cara. Tô fazendo é brincadeira! Vamos lá, vamos lá, mata negro! Mato roxo, mato roxo! Eu vou ser uma menina, você é uma menininha. Não falei de manacá. Du du. Dei a volta errada, o meu negócio é relaxar e não falar cara, se concentrando no jogo. Droga. A volta tem que ser assim que você pode subir bater no meu. Pega ninguém, rapaz. Pega ninguém. Você sou um Goku. Ah! Não posso essas vampuras não, cara. Eu sou superior, moleque. Tá na ele tá na zumba Eu também Morre, morre Volta errada, cara já era, já era, morre, isso, desgraçado, desgraçado, falta pra velhos, ele ia sem morrer, cara, eu não queria falar, porque ia, ia dar azar, cara, olha lá, ele sem morrer, Você uh, sem morrer, sem morrer, três vidas, moleque! <risos> Vamos ver o final maravilhoso, Mato Negro morreu, eu até fui de todo mundo, matou esse cara, velho, Olha lá, os outros caras recobraram a consciência, né? Esses outros caras... Os fantasminhas é com cacete até pra lascar, velho. Todo mundo recobrar a consciência, mas tem um negócio. Era pra esses outros caras que não é demônio, tipo, não é yokai, ter recobrado consciência não, porque imagino que já era do mal normalmente, né? Acho que eles estão atuando, estão fingindo aí. Ô oh, rapaz, o oh, cara que me fez fazer, que história é essa? Só tava lá, como deu pra ver, só tava é, A gente passa pela fábrica de demônio, né? Olha aqui, aqui. que imagem bonita, do sol. Então, o nosso amigo vira casaquinha. Se ele tivesse virado a casar com outra vez, não ia ter perdão, não, né? Ainda bem que teve ele como personagem jogável dessa vez. Aí. Saiu se despedindo dos seus amigos demônio, os amigos yokai. E créditos finais, créditos rolam. Vai aparecer umas imagenzinhas bonitinhas no final, que eu imagino que tá bugada, porque eu teria o lag, né? Aí era pra, pra imaginar apagando bem devagarinha, depois ela aparecia bem, bem devagarinho também. Aí agora tá bem rápido. Os caras voltaram pra vida de cachaça e dormir. O cara ganhou a segunda chance na vida e vai fazer uma preservada dessa. Ele, ele traz, isso aí é, é o Takoyaki. É, tá no espetinho, imagino que é, ele traz pra comer. Uma delícia. Mas e aquilo ali no meio é o quê? Os feijão do cara lá. Vai dar outro bug aí, quer ver? Ah lá, tá, aparece de repente, não era pra ser assim. Apareceu devagarinho, e depois que o canto tivesse acabado, mas já apareceu. A imagem dos dois malucos, que agora são amigos nada aconteceu hein por de uma aventura dessa porque o certo era de dois né? Rock o... e Rock como eu disse nada a ver cara o nome da... o, o nome Rock até que eu acho massa pro goshi tem um goshi chamado Rock já na verdade isso aí vem antes Go Rock Go e, e era para aparecer o um nome eu também aí né acho que não era final era um da Matsume e não vai aparecer porque o jogo tá bugado mas para mim é o final Cavaleiros foi um prazer Jogaram um dos meus jogos prediletos para os senhores aí, né? Eu vou upar. Era para eu ter colocado uma vez só, cara. Eu fui cortar. Além de ter cortado no lado errado, não era nem para ter cortado. Porque né? as outras duas fases não são tão grandes. É, mas o YouTube não tá com frescura aí. Só vídeo de meia hora e coisa assim tá, tá de boa. Qualquer coisa que eu tentar upar mais. Mas é, tá aí. De recordação, qualquer coisa eu faço de novo. Algum outro dia. É. Talvez até em live. Vontade de fazer live de novo. Eu estou falando muita besteira. Deixa eu encerrar o vídeo aqui. Né, agradecer aos senhores que viram até aí. Zerei sem morrer, mas é, o, o jogo não é fácil, cara. Gente. Pense num trabalho. O cara, é, eu venho jogando isso aí a vida toda. Acho que é a primeira vez que usaram sem morrer. Sem continuar e eu, eu costumo zerar, mas sem morrer eu imagino que seja a primeira, ainda bem que tava gravando aí. E, né, foi um prazer jogar para os senhores. Vejo os senhores na continuação. De, de, não, na, não na segunda, não na terceira parte, porque o jogo acaba aí. Mas né, no, no próximo jogo do Kiki Kai Kai, que eu também vou gravar. Eu vejo os senhores lá, eu, assim eu espero. Muito obrigado e até a próxima. E...